Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Para falar rapidamente sobre a nossa revisão da Prefeitura de Jundiaí. Um aí, nesta terça-feira vou liberar em nosso site a nossa revisão que está boa, bonita e barata e vai ajudar você a passar nesse concurso. De Banca Vunesp nós entendemos, você sabe muito bem disso. O que eu fiz foi gravar mais ou menos umas duas horinhas e pouco de aula, com esquemas e orientações acerca da banca, pontos importantes, pontos que você deve revisar e qual o próximo passo possível desse nosso edital. Eu espero, claro, conquistar aí as primeiras vagas da Prefeitura de Jundia. Estou bastante confiante nesse sentido e espero que você também possa fazer parte dessa nossa turma de revisão. Terça-feira, então, ah, professora, eu posso assistir depois? Pode, mas corre lá bem baratinho, bem bonitinho, no nosso site Psicologia Nova. Valeu, um grande abraço, fica com Deus, vamos correr atrás dessa vaga juntos. Tchau!